quarentena, estou eu aqui lavando louça à moda antiga, porque acabou a água e só tinha água no depósito, então eu recolhi um pouco aqui nessa bacia, outro tanto aqui, outro tanto aqui. Aqui ó, eu tô esfregando, né? Vou mostrar pra vocês numa colher. Eu esfrego aqui. Aí eu passo nessa água aqui, passo nessa e depois nessa, eu já tenho algumas dessa. Aí eu coloco aqui, ó, preparei uma mesa aqui e o escorredor coloquei do lado. Essa louça aqui, gente, é de ontem, porque a gente nem almoçou ainda. Olha aqui, o almoço tá aqui na, no fogão. A gente nem almoçou, o fogão tá super engordurado, tem que limpar ainda e, e eu vou continuar lavando minha louça, gente. Vou mostrar pra vocês como ontem tinha um restinho de água aqui dentro das panelas, meu óculos tá caindo. E o que é que eu fiz? É, eu peguei uma bucha e fui tirando o resto de feijão, o resto de gordura, aí eu tirei tudo, ó, tá, tá engordurado ainda, mas eu tirei toda a sujeira de dentro... E deixei assim só pra dar uma melhorada hoje, porque senão ia ficar cheirando azedo. Desde ontem, gente, ó, não tem, não tem água aqui. Então, a gente tem que se virar, né? Só que aqui a gente tem mobril, tem bucha. Antigamente, eu tô, tô até sujando o azulejo aqui, ó. Antigamente lavava-se com palha, né? Ariava, né? Que fala, areava com areia e palha. Palha de milho, areia buscada no rio. Sim. Deixava secar a areia. Aí separava os grãozinhos de. Aqueles grãozinhos maiores, né? Os pedregulhozinhos maiores, tirava tudo. E aquela areia bem fininha, com a palha de milho, é que era o nosso bombril. Tinha que buscar, trazer, deixar em casa no lugarzinho limpo, que a mãe zelava para não deixar misturar, não deixava nem colocar no chão, porque tinha gato e cachorro, a mãe não deixava nem colocar no chão, então colocava numa, num pano, numa peneira, deixava no sol, geralmente em cima do telhado, e depois que estava bem sequinha, aí fazia a separação dos grãos. Pedregulho maiores. Aí a gente tinha que lavar assim. Era igual a Madalena tá fazendo aí. É. Uma vasilha com sabão, a palha, passava na primeira água e depois na segunda água. Isso quando era lavado em casa. Às vezes levava lá. Lavava, é, levava direto no rio. Direto né? no rio, é. E tinha uma diferença, ou uma outra diferença. Meu óculos tá caindo, gente. Tá me irritando aqui. E aqui fora, assim, como as janelas eram de madeira, tinha um girau lá fora, era uma mesa. Então, daqui mesmo, a gente lavava e já colocava as panelas lá fora para secar o sol. Então, era assim que, que era feito. E hoje, ó, estou voltando um pouco à moda antiga. Não vou ter tão atrás, mas... É, você tá moderna, né? Você tem, é. escorredor, tem escorredor, tem um lugarzinho para colocar só as, as garfo, colher e é. faca, lá não. Tem é a diferença, porque eu peguei a água da torneira, né? Lá, pra... na onde nós lavávamos, tinha um, uma, pra... grama, uma graminha verde, você lembra? Uma graminha verde ali, do lado do seu Antônio Peneira? Lembro. Tem uma, uma graminha verde, eu acho que era capim, Mato Grosso, acho que era. Grama Mato Grosso que fala, colocava lá para secar lá. Aí a, a, as mulheres mais caprichosas levavam umas 10 taquara mais ou menos de 2 metros cada um e fazia como se fosse um giralzinho no chão. Deixava secar lá e depois trazia para casa. Não tinha água como nós temos hoje. Era de poço e às vezes em lugar que a água do poço não, não era suficiente para a família Pra lavar roupa, pra lavar louça, pra tomar banho, então era complicado. Aí aquele monte de mulher pra lavar louça. Eu então, gostava porque ia tomar banho no rio, né? Eu fiz muito isso, de lavar louça, assim, na bacia. E conforme a, a água vai engordurando, a gente tem que ir trocando, né? Só que, só que lá, Madalena, é que aquela que... história, hoje nós não faríamos mais isso, né? Era sabão de bola. Então, toda a gordura é, do sabor de bola ia, o ia pro rio. Tem muita coisa, não, Porque aqui, ó, é sabor. Mas eu digo de assim: base. ia pro rio, a água ia pro rio. É. Opa. E caía no rio e ia embora. Se bem que aqui também vai para, o esgoto. Aqui é depois, depois vai pro tratamento, né? Passei é direto. Depois vai pro tratamento, né? É. Então, o que, que eu fazia? Eu tava. tava... Aí. Aí. A gente pegava essa água aqui e jogava para fora Essa água colocava aqui Essa água aqui e aqui colocava uma limpa Era assim que... Pelo menos que eu fazia quando eu, eu lavava a louça Você tinha, foi... tinha as coleguinhas que te ajudavam? Tinha Eu tinha sim, era, era muito gostoso Porque a gente ia uma na casa da outra e eu ajudava a minha colega a lavar a louça na casa dela e ela vinha ajudar ela lá na minha casa. Porque a gente queria brincar. Então, pra adiantar esse processo, a gente ajudava uma outra. Pra ir brincar, né? Porque senão a mãe não deixava brincar enquanto não fizesse a tarefa doméstica. E era muito gostoso, gente. Eu tenho. Tenho saudades. É, são.. São lembranças que, que até dói dentro da gente de lembrar. Porque era muito gostoso. Era sofrido, mas era gostoso. Era o tempo que nossas mães usavam essas colheres de pau, para fazer sabão, né, Cícero? Fazer as comidas. Só que a colher era maior, né? É. Era o tempo que as mães tinham mais tempo para os filhos. ficava mais, mais perto dos filhos, tinha tempo de, de conversar, tinha tempo de remendar as roupas dos filhos, tinha tempo de olhar nossas cabeças, porque a gente pegava muito piolho na escola, as mães paravam, tinha um carinho de parar, e eu peguei isso para minha mãe, porque meus filhos também pegaram um piolho na escola, como toda criança, a maioria das crianças pegam, e por mais limpa que a gente seja, as crianças pegam, aí chega um tempo que para de pegar, né? Porque acho que adquirem imunidade, para de pegar. Então, era esse tempo bom, que eu tenho saudades. Bom, e voltando aqui na louça, ó, esse caneco aqui, gente, é, eu trouxe ele comigo eu vim morar aqui, eu trouxe ele, ele era novinho, né? Eu tinha praticamente acabado de comprá-lo. Já tem quantos anos isso que a gente tá aqui? 26. 26, vai fazer em setembro. É. Então, olha gente, esse caneco tá aqui, ó. Parece que ele tem mais de, 20, é... não, 26 anos eu acho que ele tem, porque eu acho que eu tinha... Comprado ele faz pouco, fazia pouco tempo e a gente já veio pra cá. Tem uma marquinha de tombo aí que eu tô vendo meio tem Então, esquentar ah, ele depois e tirar. Em vinte anos, se não tiver nenhuma marquinha... Não, é marquinha, porque... marquinha sempre vai ter, mas Seria eu digo assim, então... não custa nada fazer um, um trabalho nele ali depois que ele esquentar. Aí eu pego um, eu pego um, um martelo que eu tenho, pego o cabo. Do martelo, aprendi isso, eu aprendi isso com um amigo meu, martelinho de ouro. Aí, esquenta ele lá no fogo. Depois, com um jeitinho, tira essa amassada aqui, ó. Já tirei várias amassadas de forma de fazer é. bolo, fazer pão, que acontece, eu tiro. É ele que faz isso pra mim. Não custa nada fazer isso, manter a... Nossas vasilhas em ordem. No frio não dá, tem que usar um soprador. E o soprador... Meu, meu filho levou pra casa dele. Meu, não. Né? Na verdade, o soprador era dele e estava comigo. Agora eu vou ter que comprar meu soprador, porque eu preciso. Quanta coisa que eu não faço com o um soprador aqui em casa. Mas é do filho, é do filho, né? Verdade. Acho que já tá quase na hora de trocar essa água aqui. Mas eu vou usar um pouco mais, porque. Faz uma troca só pra, pra me registrar. Tem que. Tem que, é que usar? Você faz? Hã? Mas aquela água ali, gente Eu não vou jogar fora não Vou pôr num balde Porque até a gente Até a água voltar dá usar ela pra dar uma descarga, né? Nós estamos aqui Todos esses anos Nunca aconteceu isso Aí veio a nota da empresa Antes de ontem Pra amanhecer ontem No caso Tentaram furtar 250 metros de Cabo de alta tensão. Ela está dizendo assim. 250 metros de cabos. De alta tensão. Da alta tensão. Alguma coisa nessa linha. Aí pegou fogo. Aí os vagabundos foram embora. Abandonaram tudo e o fogo ficou lá. Logicamente alguém ou a empresa deve ter um sistema especial. Porque hoje tudo é moderno. E a cidade inteira gente. Inteira. Ficou sem água por conta de que foi essa tentativa de furto foi exatamente lá no rio, na boca do rio, onde a água chega, coisa assim. Então, hoje, todos os bairros que são mais baixos, em relação a onde fica a reserva de água, o reservatório de água, eles estão já recebendo água aos poucos. E para nós, só amanhã, domingo, hoje eu estou gravando no sábado, só amanhã, domingo, a partir da meio dia que nós vamos receber água. Só que eu fiz uma coisa aqui em casa. Há um tempo atrás, por conta de uma avaria em um cano aqui na nossa avenida, eles desligaram a água e eu perdi mil litros de água. Porque toda a água do reservatório voltou pelo cano de alimentação. O que, que eu fiz? Eu fui até uma empresa que vende artigos para encanamento. Comprei um, um, um registro. Que impede o retorno. Aí eu coloquei esse registro. E agora, depois de muito tempo, aconteceu isso. Foi a minha sorte. Porque não voltou a água. E o reservatório de mil litros está mais ou menos com uns 700 litros hoje. Que eu subi lá para ver. E como essa nota chegou, não vamos fazer isso. Vamos, vamos gravar aqui o tempo antigo. Aproveitando isso. E... Conservando a água da limpeza Bom, então a Madalena pegou a água lá do canto Que tava com muito sabão Coloquei lá Colocou aqui dentro, ó A água da... Daquela bacia lá Ela colocou um pouco lá Coloquei um pouco aqui Aqui eu não vou trocar aqui porque Aqui tá limpa tá, limpa, tá vendo? Tá limpa e oh, não dá pra... Bem limpa Então eu vou só vou colocar um, um pouco aqui nessa Porque olha gente, tantinho que tá saindo, ó Isso é do reservatório, né? Então é bem pouco, a... eu não falando, não. ele não está muito alto, se bem que com essa força dá para tomar banho lá no chuveiro. Mas eu também preparei um, uma, uma outra saída que vai direto no chuveiro, que vem da rua também, que é junto com a, o da caixa d'água. Aí ficou uma beleza, agora tomar banho aqui em casa agora vale a pena. Eles fizeram um, só do, da caixa de água, o que eu fiz? eu Fui para trás da caixa de água, coloquei um T, depois uni com o que estava saindo da caixa de água para vir para cá, então agora nosso chuveiro está ótimo, está excelente. Bom, então é essa a gravação, e Lembrando o tempo que nós vamos voltar agora, se Deus quiser, começo do ano que vem, ah, para a roça, mas aí eu já quero deixar uma coisa mais modernizada, mas vamos aproveitar e fazer isso aqui, ó, porque eu estou com intenção de fazer captação d'água da chuva. Eu estou agora me unindo aos supermarcultores, as pessoas que trabalham já há mais tempo lá na, na economia de água para mim fazer isso com a Madalena. Vai demorar um pouco, mas eu quero fazer. Então um abraço para vocês, um videozinho aí curto, mas um videozinho que quem tem a nossa idade, vai lembrar do que eu estou falando. Quem não tem, que é jovem, se um dia necessitar, aprenda e faça isso que o Madalena está fazendo aqui. Ah, é uma lembrança. As louças que a gente está falando aqui, aqui são limpinhas, mas lá naquele tempo, era todas cheias de carvão. Não era essa facilidade que tem hoje, não. E a gente lava aqui e fica branquinho. Que era fogão a lenha, né? Fogão a lenha. Não, não tinha lembra? fogão a gás na época. Eu me lembro do primeiro fogão a gás, que foi da minha avó, e quando acabava o gás, eles tinham tanto medo de mexer no botijão, que chamava o homem que vendia o gás, que tinha um jipe, aí ele vinha com jipe pra o jipe, para substituir o gás, porque ninguém tinha coragem, porque falava que explodia, então a gente tinha medo da nossa avó, botava um medo tão grande que eu achava que explodia mesmo. Quando, na verdade, era só uma maneira da gente não mexer no um monte de gás dela. É, hoje até eu troco. E também era assim. Abria, fazia comida, terminava de fazer a comida e fechava o registro, né? Hoje fica aberto direto. Ó, oh, gente, essa escova de dente aqui que eu tenho, ela é só da cozinha, tá? De lavar os cantinhos, coisas assim. Como aqui, ó, que às vezes fica a gordurinha aqui, aí o lado, aqui dentro, assim, ó, que às vezes entra a sujeirinha e o lago aqui, ó. Então é só pra cozinha, gente. É comprada especificamente pra isso. É. Aliás, eu, um dia eu me perguntei, por que que alguém não cria essa ideia, né? De ter uma escova só pra isso. Por que que não cria? Mas eu acho que daí não vai vender, porque tem aqueles que usam a cabeça é, igual a gente. uma outra que tá ali na gaveta. Uma noviça, mas aquela lá já é pra gordura pesada. É. Essa aí eu gosto quando eu vou lavar a vasilha de leite Aí eu, eu coloco Eu coloco ali, ó Coloco aquele produto que a madalena tem Que é veja Coloco um pouco daquela pasta e um pouco de detergente Aí eu pego e uso essa noviça aqui, daqui, ó. ó Pra tirar toda a gordura pesada Aí não, não, a pessoa não pode falar Que não vai lavar, que tem nojo Porque não adianta, limpa e limpa muito bem é, tem, isso aqui tem várias utilidades Essa daqui é mesmo, né? Eu estou isso. usando na cozinha Mas há quem use também no vaso sanitário né Porque depende do lugar não sei igual usar. Eu tenho uma que eu lavo a minha carriola é. Quando eu termino o serviço de pedreiro Eu lavo a minha carriola Tanto é que a minha carriola tem 25 anos de uso E está ali e não parece Então dá para lavar o vaso sanitário assim, embaixo também assim Essa aqui é específica para cozinha Vocês viram dizer, que eu peguei aqui é, nossa Na cozinha. Minha, gaveta. minha gaveta de cozinha Vou pôr a aqui pra secar agora. Então, vou continuar lavando lavar minha louça para mim, para nós almoçarmos e lavar a louça de novo. É, é a vida. Tá bom, então, um abraço a todos. É um videozinho simples, porém me faz ir lá no passado e voltar. Que não tem sujeirinha. E aqueles que estão chegando agora, se inscrevam. Deem like, isso nos ajuda muito, eu quero agradecer todo o carinho dos nossos inscritos que tem nos é, visitado frequentemente, eu tenho observado que muitos se tornaram grandes amigos pelo WhatsApp, muitos vão, vão chegar aqui e vão nos ver pela primeira vez, se gostarem, continue. nós somos assim, na quarentena a gente tem que ter ideias e Madalena lembrou disso, coincidentemente com a o término da água por conta do que aconteceu estamos aqui relembrando nosso tempo da roça quando na verdade não era nem pia era um giral mesmo é. feito com troncos embaixo e tabas em cima era uma mesona compridona que lá fora a, as mulheres usavam para lavar as louças né e era aquela louça era aqueles pratos de ágata né Banéia é eu vou, eu, tenho, eu vou mostrar pra vocês não tinha é, prato marinex essas coisas chiques, né? Nadia Figueiredo, copo, não tinha isso, não. Lá no passado era aqueles pratos que quando caía no chão ficava estralando e geralmente a mãe vinha para cima e dava uma, uma reiada no que deixava cair. Até aqui em quando a mãe ficava ah. nervosa que era um presente. Isso aqui, ó. Esse isso aqui prático, é a tá? Aqui esses cantinhos aqui, tudo é preto, de, de cair, é onde já saiu, né? É, onde é de cair. Só que nós ganhamos esse prato de presente. Eu ganhei então, ele desse jeito. Não fomos nós que Eu derrubamos, não. Eu ganhei da Janaína é e o meu eu, quando eu era criança a gente tinha em casa cada um tinha o seu só que era como um prato comum mesmo ele era nesse formato aqui só que sendo de desse material que é não tinha tá. não tinha prato vidro é coisa de é. gente rica coisa de chiquetoso é. quando tinha era de louça e, e era bem caro era caro, era bem caro Ó, uma coisa também que acho muitos aí que estão Ó, vendo o vídeo vai tia. lembrar nós comíamos, e quantas vezes eu, eu comi? Naquelas latas que vinha doce, de batata doce, chamado é, marrom glacê. É, marrom glacê, a goiabada cascão. Goiabada cascão, então a mãe pegava aqueles, aquelas vasilhas que vinha é, e fazia prato e a gente comia naquilo e era feliz. Uhum. Sentava no chão, aliás, abria as pernas, botava no chão lá no meio das pernas e comia e era feliz. Aliás, a gente brigava quando chegava quando dava certo da gente comprar um, um doce daquele, porque era muito raro, era mais assim no final de ano, que época de Natal, de Ano Novo. E quando dava certo então de comprar, é, era uma briga, porque todo mundo queria aquela latinha para comer. E cada um tinha a sua, né? E durava anos. Só que quando chegava a nova, todo mundo queria aquela nova. Tempo bom. Eu tenho muita Tempo saudade. Bom. Era difícil, era uma vida difícil. E, mas eu tenho muita saudade. Tenho muita saudade de quando eu usei o sapato pela primeira vez. Eu tinha mais ou menos seis para sete anos. Lembro que o meu pé era tão grosso que se pisasse num prego, era capaz de o prego entortar. Eu lembrei de outra coisa. É, que os canecos eram feitos de lata também, né? Ah, é. Tinha, não sei aí vocês, mas lá na nossa cidade tinha um senhor chamado senhor Raul. É. E ele fazia caneco com lata de leite ninho, quando tinha lata de leite ninho, lata, ele de, fa... óleo. lata de óleo, vocês devem lembrar daquelas primeiras latas de óleo que eram grossas, hoje a lata é tão fininha que a, a, a indústria chegou num, num ponto, que a lata é tão fininha que parece até que a gente vai furar com a unha. Aliás, eu nunca vi, nunca mais vi lata de óleo, Cícero, e existe, hein? Ah, deve existir, né? Alguém deve estar fabricando aí, nunca mais vi também não. Deixa eu falar outra coisa. Essa panela que eu tô lavando aqui, gente, é herança da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, isso em 2008, Oito. É, a gente ficou 11 anos sem mexer nas coisas dela. Deixamos a casa lá, do jeito que tava, com as coisinhas dela. Depois, meus irmãos foram lá e guardaram no incômodo e ficou sem mexer. Aí, na hora de repartir os... As coisas né dela de cozinha assim né, cada um pegou um pouco eu peguei a máquina de costura eu não fiz muita coisa porque graças a deus a gente não, não precisava né deixei mais que os outros mas algumas panelas eu peguei uma delas é essa e alguns umas tigelas uns, uns potinhos de comer feijoada que era do meu pai feito de louça é, feito feijoada. de de louça, de louça né e, então essa aqui é uma das panelas que eu ganhei de herança da minha mãe quero guardá-la com muito carinho Esse aí meu... eu peguei duas duas panelas peguei mais só que aí eu reparti para minhas filhas né eu dei algumas coisas para minhas filhas que minha mãe tinha bastante coisa Aí eu dei para minhas duas filhas, um pouco para cada, e fiquei com algumas coisas. A minha irmã, as minhas irmãs também pegaram algumas coisas e peguei uma máquina de costura, porque costura é minha praia. É, de fato você das filhas é a que mais ama costurar. É, a minha irmã tem, tem máquina de costura, mas acho que nenhuma delas costura que nem eu. Não que eu seja a costureira, mas eu gosto muito de fazer artesanato. Gosto muito de costurar uma roupa, fazer roupa para os netos, para mim, para o pro esposo, para os filhos. E sempre fui. Sempre tive uma queda por essa, por essa arte da costura, do artesanato. Quem sabe uma hora eu mostro né, mais um pouco do meu artesanato. Inclusive, nessa época de quarentena, estou fazendo muita máscara, né, Cícero? Bastante. Bastante máscara, máscara comum, máscara bordada, na bordadeira. E tem coisa que é interessante. A Madalena sempre quis ter um, uma máquina de bordar. É. E a gente vai trabalhando e vai juntando dinheirinho aqui, vai juntando dinheirinho ali. Deixa eu cortar uma, um cortinho aí, Cícero. Dá licença um pouquinho. Ó, gente, os meus tapoer, eu sou lado com lado amarelo. E eu, eu brigo se alguma pessoa pegar um tapoer meu e lavar do lado verde, porque é risca. Viu, tapoer? Se quiser me patrocinar, nos patrocinar, ó, é assim que eu, que eu conservo os meus tapoers. Não sei se é assim que fala, meus tapoers. E, e tenho eles há muitos anos, ó. E não tem marca de risco. Alguns que tem risco... Foi não foi algum... você que fez, é, eu sei disso. É, algum desavisado. Alguns avisados que fez. Até quando eu trabalhava fora, que eu levava alguma coisa para comer no serviço, que dava para minhas colegas, aí eu falava assim, ó, oh, deixa a vasilha que eu um lavo, tá? Aí elas já sabiam e falavam, não, pode deixar, eu vou lavar do lado verde, uh -uh. pra me irritar. Ah, uh -uh, uh -uh, tá <risos> Pra bom. me irritar, eu vou lavar do lado verde. Não, pode deixar que eu lavo. Mas elas já sabiam, então elas não lavavam do lado verde, lavavam do lado amarelo, porque sabia que, que eu não gostava, né? Não que eu seja chata, mas aqui é pra conservar, né, o que a gente tem. Aí Cícero pode continuar. Você perdeu a linha? Perdi a linha. Perdeu o fio da meada? Perdeu o fio da meada, eu estava, eu perdi a estava falando a que eu sempre quis ter uma máquina de bordar. Ah, tá. É. E... Você está mais nova que eu, somente mente está tá melhor. Aí o que acontece? Eu, eu sempre fui uma pessoa de vida muito humilde, muito simples. Eu, tinha, eu sempre tive grandes sonhos, mas eu sabia que minha mãe, é, por ser uma mulher sozinha, cuidando de mim e dos meus irmãos, ela não conseguia é, me ajudar nessas coisas que eu desejava. Então eu fiz uma meta. Eu, conforme eu for trabalhando, eu vou comprando aquilo que eu desejo. Então eu sempre quis, quis ter um um bom par de sapato, uma boa roupa, são conquistas que a gente vai conseguir aos poucos. Depois que eu casei com Madalena, que a nossa vida continuou em frente, eu sempre quis ter um bom violão. Eu quis sempre, sempre quis ter um, com a modernidade um bom computador, uma boa câmera. E eu sempre fazia aquela meta e comprava. Aí um dia a Madalena falou pra mim que queria ter uma máquina de bordar. Aí eu peguei e fui pesquisar. Fazem dois meses atrás. Então ela é cara, uma máquina de bordar. Vocês podem até procurar na internet, é uma BP 1430, ela é cara. Mas por que eu quis dar essa máquina pra Madalena? Eu falei, eu vou dar uma máquina moderna, uma máquina cara, porque ela merece, né? Então eu vou dar algo né, pra ela no momento certo, mas uma máquina boa. então ela falava, ah, eu vi uma máquina assim, eu vi uma máquina assim, mas tudo máquina de mil, mil duzentos reais, essas coisinhas. Quer dizer, essas coisinhas eu posso falar hoje, né? Antigamente eu não podia. Aí eu peguei, achei essa BP-1430, ah, daí foi só alegria, né? Aí Pensei, quando... Eu nem esperava, viu? Apesar de, de sonhar em ter, eu não esperava que fosse tão rápido. É. Aí foi quando eu achava eu... Que fosse demorar eu pesquisei, pesquisei, achei. Entrei em contato com o vendedor, comprei a máquina, e a máquina chegou. Interessante que ele estava fazendo as pesquisas, mas ele não tava, ele não me falou que estava pesquisando. sujinho aqui. E mas tava, senão não, pensando, tem assim, graça, tá não... Biquinho, não tem graça? Não tem graça? Ele ia fazer surpresa para mim, como ele fez na primeira máquina que ele me deu. Ah, é, 25 anos atrás. 25 anos atrás, gente, quando nós viemos morar aqui, quase 26 anos, né? Então, pessoal, Sim. o Cecílio teve que dar uma cortadinha porque deu uma crise de tosse nele e, por coincidência, é, o moço do propósito de limpeza também bateu no portão e a gente foi atender. É, nós matamos dois coelhos com a Paula da Sul. É, voltando na história da máquina, então, há 25 anos atrás, eu tinha muito desejo de ter, de ter uma máquina de costura e, porque eu sempre fui voltada para essa área da costura. E, quando eu morava lá na minha cidade, eu costurava na máquina da minha mãe. E quando eu mudei, logicamente, a máquina dela ficou lá e eu vim sem máquina. Aí, ele e o Cícero e o meu irmão, que meu irmão na época morava comigo, trabalharam e compraram uma máquina de costura para mim e mandou que, que fosse entregue lá em casa. Na época, nós morávamos numa casa de aluguel, Aí o entregador bateu lá e perguntou se era lá que morava o Cícero Ferreira, eu falei que sim, aí ele falou que tinha uma máquina para ser entregue. Aí eu fiquei assustada com aquilo porque eu sabia que o serviço que ele estava fazendo não ia render tanto dinheiro para ele comprar aquela máquina na época, E a gente estava passando uma fase difícil né Cícero muito pagando aluguel as crianças pequenas novo na cidade é, estudando as crianças estudando tinha que comprar material roupa calçado eu não trabalhava aqueles dois começando no serviço então tava muito difícil e eu coloquei um monte de roupa para arrumar aí eu falei para o entregador não moço não é aqui eu sinto muito o senhor pode devolver tá porque não é aqui é, o nome bate, mas é, ele não tem condições, moço, de, de comprar essa máquina, pode levar embora. Eu fiquei super nervosa, gente, super nervosa mesmo. Aí ele, ele insistiu e falou assim, mas não é Cícero Ferreira, endereço tal, tal, tal? Eu falei, é. Aí ele falou, então é aqui, moça. Aí ele, eu vi que a caixa estava aberta. Aí ele falou assim, ó, tem uma, uma carta aqui. Aí eu peguei a carta... E vi que estava na letra do meu marido. Então eu, eu resolvi pegar a máquina. Só que eu, não, eu peguei a máquina, porque é uma máquina portátil, coloquei em cima da minha cama, mas assustadíssima, nervosíssima, porque eu fiquei pensando: meu Deus, ele foi fazer conta sem a gente poder. Como que ele vai fazer para pagar? Fiquei assim, super nervosa. Em vez de ficar feliz, que não dá para enxaguar, então tem que enxaguar direto aqui. Em vez de ficar feliz, gente, eu fiquei triste. Fiquei. Eu fiquei preocupada porque eu fiquei pensando como que ele ia pagar aquela máquina. Mas aquela curiosidade de mulher, né? Que você já sabe. Fui lá, é, resolvi ler a carta. Aí ele escreveu aquela carta super romântica, falando, aquele monte de coisas, que pegaram a mapa, que eu merecia, tarará. Aquele monte de galhoca, você já sabe. Né, que, homem, que homem faz, também e aí só que eu não mexi na máquina, esquei ele chegar, só li a carta, curiosa pra abrir mas preciosa ainda quando foi à tarde ele chegou e, e eu achava que eu não sei acho que ele achava que eu vou estar feliz né quando eu estava assim preocupada Aí eu fui, de... ó, vou pôr a água aqui que eu falei pra vocês, cortando o assunto. Vou pôr a água aqui dentro. Então, ela pode ser usada pra outra coisa. Aí, pessoal, eu esperei ele chegar. Falei algumas coisas pra ele desagradáveis. Que eu nem me lembro mais. É, porque eu tava preocupada, gente, muito preocupada, pensando... Como ele faria pra pagar aquela máquina? Por que ele ter, é, teria feito aquela conta sem me falar? Não precisava me falar, lógico, né? Ele queria fazer uma surpresa pra mim. E, no fim, tudo acabou em pizza. Eu resolvi pegar a máquina e tô com ela até hoje, gente. Ela já me serviu muito, já arrumei muitas roupas com meus filhos, já ganhei muito dinheiro com ela, não fiquei rica, mas ganhei muito dinheiro com ela, arrumando roupa pros outros, roupa pros amigos os parentes e tô com ela até hoje. Se der, eu, eu não me esquecer, eu mostro para vocês na minha maquininha. Aí, é hoje, né? Não, hoje exatamente. Eu falo é, nessa época que nós estamos vivendo. Ele resolveu me dar essa máquina de bordar. É claro que no nesse ínterim eu, eu tive outras máquinas e tenho ainda. Tenho máquina de é, galoneira, tenho overlock e tem máquina reta, porque eu mexo com isso. É minha, minha área, é minha praia, eu arrumo roupa, faço roupa. E eu gosto muito disso. Então é isso, gente, a minha história. Nossa. Hoje eu tô feliz, né, porque eu tenho, tenho a máquina. Muito feliz mesmo, porque. E, foi, e deu certo que a máquina chegou. Aí, infelizmente, junto, né? Um mês depois, vê esse, de, esse tal de coronavírus Aí é onde a Madalena é já, útil a já começou a fabricar máscara Faz máscaras personalizadas E tem entrado um dinheiro Só que é aquela história Eu não, não sou feliz com essa situação toda Esse dinheiro que está entrando Não é uma coisa que me satisfaz, não eu Sou bem sincero, ajuda E muito, mas Não, não é, é algo É uma coisa que... desagradável é, Mas é, é, é, é como eu dizendo assim, enquanto uns choram outros vendem lenço então eu estou vendendo lenço para quem está chorando gente. É. então foi a maneira que, que Deus escolheu pra, pra me ajudar deixa eu fazer uma observação aqui a respeito da máquina de costura que a Madalena pegou da mãe dela tem uma história assim triste, mas que marcou muito a minha vida quando eu fiquei sabendo por conta do que aconteceu. Ela comprou a máquina de costura nova da Casas Bahia. Nós já morávamos aqui em Limeira nessa época. Foi em 2014 que aconteceu isso, né, Bem? Não, Bem, 2014... Em 2008, 2014, 2014... É, 2014 é, é, foi quando seu pai faleceu. Foi em 2008. Aí, o, o rapaz passou na casa... Da, dos pais da Madalena, mais ou menos umas nove horas da manhã. Aí o rapaz desceu, pegou a nota fiscal, chamou a dona Nedinha, a dona Nedinha perguntou pela dona da casa, a dona Nedinha veio, e ele pegou e falou, olha, o seu tanquinho chegou. Aí a dona Nedinha falou, tanquinho, mas eu não comprei tanquinho. Não comprou tanquinho? Ela falou, não. Ele olhou na nota, aí falou, ah, é um tanquinho, mas... Tem alguma coisa errada, Ela falou, eu comprei uma máquina de costura. Aí eles foram no baú do caminhão, a máquina de costura estava lá no fundo do baú. Tava limpar. Estava lá no, no fundo do baú. De maneira que eu trabalhei de caminhoneiro uma época, então é assim. A primeira entrega, logicamente, é a última que coloca no, no baú. Então estava errado mesmo, então a, a máquina estava lá no fundo. Ele falou, então faz assim, dona Edina, eu vou entregar tudo, tem que entregar, tem várias entregas e depois eu trago a sua máquina. Isso foi umas 9 horas. A mãe da Madalena foi cuidar nas coisas da casa e mais tarde ela foi comprar mocotó lá no açougue de um amigo nosso, que até hoje é da família esse, esse açougue é da, amigo da gente. Foi lá comprar o mocotó, comprou o mocotó e naquele dia o proprietário muito amável já considerava minha sogra de muitos anos Falou, não vou cobrar esse mocotó da senhora, não. Dona Enedina, eu vou te dar de presente. E ela, não, eu vou pagar, não, eu vou te dar de presente. O nome dele é Hélio. Não sei se ele vai estar tá ouvindo e vendo esse vídeo, mas é você, Hélio. Esse carinho todo especial, a gente não esquece. E a Dona Enedina pegou os mocotó, já tudo cortado na serra de fita, e foi atravessar a rua. Ela atravessou a rua e para ele, para o Hélio, ela tropeçou e caiu. Mas, na verdade, não é que ela tropeçou e caiu. Ela morreu de uma morte fulminante. A minha sogra tinha doença de Chagas. E o médico deixou toda a família errada sobre aviso que ela poderia morrer dessa forma como de fato morreu. E aí já, essa é aquela corrida. E o que aconteceu que... Providenciaram o socorro do corpo para levar para a funerária e tudo mais. E mais tarde, lá para uma hora da tarde mais ou menos, o rapaz das Casas Bahia voltou para entregar a máquina, ele chegou, pegou aquele monte de gente ali, aquele burburinho e tudo mais, e ele não entendeu nada, e quando falaram o que aconteceu, ele não acreditou, ele ficou estarrecido, porque ele falou impossível gente, vocês estão enganados, vocês estão brincando comigo, só pode, mas não era não, era... era o falecimento da minha sogra mesmo, e aquele rapaz chorou muito, por incrível que pareça, falaram para mim que ele chorou muito, porque ele não esperava né Madalena? uma surpresa assim, muito desagradável apesar da de é... gente estar esperando é, a, a qualquer pode... momento né? mas a gente também não queria. só que, que isso pode... a qualquer momento, graças a Deus demorou anos né Bem demorou. é porque tempo. ela teve dois ataques no terceiro é. ela não suportou e daí fica aqui essa observação que essa máquina acabou vindo para nós é. mais é. especificamente é. para Madalena por conta desse carinho que a Madalena tem com, com a costura os, os irmãos entenderam e hoje a máquina é nossa Tá bom? Então foi isso o vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês o carinho. Eu espero que tenham gostado. É, nós somos uma família e eu estou com a Madalena compartilhando isso para uma família que eu amo de coração. Que já passou de 50 mil, né gente? Muito obrigado de coração é, muito mesmo. por tudo isso. viu Não deu tempo de fazer. né A gente ia fazer um vídeo agradecendo pelos 50 mil, mas não deu tempo por conta do, do Covid. Mas nós estamos muito gratos. Primeiramente a Deus. E segundo a vocês, que tem nos prestigiado, que tem nos é, sabe, dado esse carinho para nós, todo especial, que a gente não merece. E a Madalena falou sobre o Covid, é que nós íamos para Minas, mais especificamente ali na região da Casa do Seu Década, aquele pessoal amável, e lá nós íamos fazer um vídeo para fazer essa comemoração. Mas tá tudo certo, Deus seja louvado por tudo, e mais uma vez o nosso carinho para com vocês, um abraço a todos. Eu já acabei de lavar minha louça, gente. É, já fez uma, fiz uma boa economia de água também, né? Uhum. Agora eu, a gente vai almoçar e, e depois eu volto pra lavar outra louça. Mas daí eu não vou gravar, tá, gente? Olha a água que eu enxaguei aqui, ó. E a água aqui, a segunda enxada fica meio engorduradinha.